E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a calcular o percentil. E, para isso, nós temos o seguinte. O gráfico de pontos mostra o número de horas de condução diária de 14 motoristas de ônibus escolar. Cada ponto representa um motorista. Então, por exemplo, um motorista dirige uma hora por dia. Dois motoristas dirigem duas horas por dia e assim por diante. Qual dessas alternativas mostra o ranking percentil mais próximo para o motorista com um tempo de condução diária de 6 horas? E aqui nós temos algumas alternativas. A primeira coisa que vamos fazer é olhar para esse gráfico aqui e vamos pensar no percentil. E temos duas maneiras de pensar nesse percentil. A primeira é pensar no percentil dos dados abaixo do valor em questão. E a segunda maneira é pensar no percentil a partir dos dados que são exatamente iguais ou abaixo do valor em questão. Então, se nós olharmos para esse ponto aqui, vamos pensar na porcentagem de pontos que são menores do que 6 horas por dia. Vamos contar quantos pontos estão antes de 6 horas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. E, claro, nós temos 14 pontos. E se você pensar no percentil dessa forma, você tem 7 pontos em 14 no total o que dá um total de 50% dos pontos. Ou seja, 50% dos pontos estão abaixo do valor em questão. Agora, se você pensar no percentil assim, ou seja, os pontos que são exatamente iguais ou abaixo do valor em questão, nós temos que incluir esse ponto aqui, então, você vai ter 8 pontos em 14. E, se você simplificar isso por 2, vai ser a mesma coisa que 4 em 7. Claro, se você dividir 4 para 7, você coloca um 0, aqui e acrescenta um zero aqui. E 40 dividido para 7 vai dar 5, e vai sobrar 5. E 50 dividido para 7 dá 7, com o resto 1. E se eu acrescentar mais um zero aqui, isso vai dar 1, um, com o resto, 3. Eu posso aproximar isso e vai dar mais ou menos 57,1%. Eu só multipliquei aqui por 100, tá? E o interessante é que ambos os valores são respostas razoáveis para a classificação do percentil. Ou seja, você pode dizer que o percentil para um motorista de condução diária de 6 horas pode estar próximo de 50 ou de 57. E se você olhar as alternativas, o valor mais próximo desses dois é o 55. Ou seja, o 55o percentil é um valor aproximado. E essa resposta é válida porque nós queremos saber o valor mais próximo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.